Aplicativo nominado Uber Brasileiro tá vindo com muita força. Olha só a quantidade de notícias que saiu nessa última semana falando sobre a expansão desse aplicativo. Eu vou colocar aqui do lado, vai acompanhando aí. Foram diversos sites de notícia como exame. Tecnoblog, TecnoNet, vários sites importantes na qual tem muito público que noticiaram a notícia da expansão para mais 10 cidades ao qual está operando esse novo aplicativo. Isso, meu amigo, faz chamar muito mais passageiro para a plataforma. Agora que estamos praticamente saindo dessa crise aí, que as coisas estão se normalizando, vai chover muito passageiro dentro desse aplicativo e não é só isso fora esses sites de notícia que estão publicando matérias sobre o novo aplicativo da city tem muitos outros locais onde a city está anunciando como metrôs aqui na linha amarela do, da cidade de são paulo as mídias sociais como youtube facebook etc meu a City está vindo com tudo, se você ainda não é cadastrado, só Tá perdendo tempo se cadastre hoje e você terá 10% de taxa se você se cadastrar e juntamente entrar junto com o banco parceiro deles fazer uma conta nesse banco parceiro você só terá vantagens em fazer uma conta lá além dos 10% de taxa que você terá no aplicativo você ainda tem o sem parar por um ano completo e você pode fazer TEDs e docs ilimitado sem cobrar tarifa durante um ano dessa plataforma do banco parceiro da City, olha só quanta vantagem que você tem de entrar na City, fora muitos outros benefícios, a gente sabe que hoje a City, ela traz mais segurança para o motorista porque além de ter todo esse benefício do banco parceiro você ainda tem um controle maior dos passageiros que entram dentro do seu carro, porque a City, ela mostra a foto do passageiro mostra o destino do passageiro e você pode recusar ou aceitar a chamada conforme você achar melhor, ou seja, apareceu uma foto de uma pessoa na qual o nome tá Maria, mas aparece o João você pode cancelar sem ter penalidade nenhuma na sua taxa de aceitação ou cancelamento, que nem a gente sofre nos outros aplicativos. Fora que o suporte é 100% humanizado. Você não vai receber mensagens de robozinho, caso aconteça, de acontecer algum problema durante alguma viagem, você precisa contatar a central, não, você vai ter uma resposta 100% humanizada. As pessoas irão atender o seu problema, ou até mesmo ligar para você saber o que está acontecendo acontecendo olha só que bacana esse novo aplicativo então não perca tempo se você ainda não é cadastrado o link está aqui na descrição para você fazer o seu cadastro não perca tempo meu amigo Vende city porque ela cuida bem do motorista para que ele cuide ainda melhor do passageiro esse é o meu compromisso com você eu falei que eu ia trazer mais notícias sobre a city e tá aí muito mais benefícios muito mais notícias que a city está trazendo aqui no meu canal